E Gino Carneiro diz que é hora de os dirigentes da UNITA abandonarem as ideias de Muangai. Acompanhei a entrevista, vi um extrato dela no, no jornal online Clube Kappa, onde pude perceber que nesta entrevista concedida pelo mesmo, é, há muitas inverdades. É, nós não somos crianças, somos da geração acima dos 40 e acompanhamos os vários acordos de paz que os dois beligerantes, naquela altura, né, é, assinaram. Nós não somos crianças para nos atirar em areia, na cara ou nas vistas. E Carneiro Caneiro diz que é hora de os dirigentes da Unita abandonarem as ideias de Manguai, Mangai. é assim que se diz. É, eu acho que isso é uma questão interna da própria UNITA, é uma opinião minha, pessoal. Acredito que os membros da UNITA são responsáveis, maduros, eh, o suficiente para eh, abordar essa questão e verem que se eh, haja né, esta possibilidade de mudarem eh, dos ideais né, de Muangai para um ideal, talvez, que... Eh, que se ajuste né, ao contexto atual, mas eles, eu acredito, eu pessoalmente acredito que esse ideal é bom, porque é, eles priorizam a, a família, priorizam o angolano em primeiro lugar, priorizam a terra né, para o, os donos da própria terra e, e eu acredito que não tem razão de ser este comentário é, do general político e empresário, higino Carneiro. Eu acho que ele não tem moral para trazer eh, esta ideia dele, este ponto eh, dele de vista, né, pra, com relação ao Unita que ele fale do MPLA. Eh, e acredito também que isso é atirar areia aos olhos dos menos atentos, para desviar aí uma certa atenção daquilo que hoje está ser comentado dentro eh, da esfera política, dentro da sociedade e em Angola com relação aos descaminhos de muitos eh, valores, né, que deviam ser preservados, deviam ser conservados eh, pelo partido que ele faz parte. E então ele trazem sempre a boca algum, alguma, algum nome, né, ou seja, alguma situação, algum algo que tenha a ver com a Unita para distrair os menos atentos, mas os mais atentos não caem neste jogo. Ele diz também nesta entrevista que a UNITA negociou sempre com táticas para ocupar sempre posições. Eu acredito que qualquer negociação, né? é, nós devemos ter uma tática, mas entendi o que ele queria dizer. A tática Ele está falando no campo é, das operações militares. É, é, nas confrontações militares, né? que a UNITA jogava com isso, né? para ocupar posições. Eu acredito que o MPLA também fazia o mesmo. É, não acredito que a UNITA tenha sido a única a fazer esse tipo de coisa, porque é, para eles aceitarem, assentar-se com a UNITA na mesa das negociações, a UNITA tinha que ter vantagem, alguma vantagem, a vantagem era ocupar, terrenos era ocupar eh, territórios, né, partes que o MPLA ficava encurralado, então aceitava, cedia, né, ia assentar com Nita nas mesas né, das negociações. Isso é próprio, faz parte da política. Não sei o porquê que ele traz isso aqui nessa entrevista dele. É meu ponto também de vista, minha opinião eh, pessoal. Eu acredito que este senhor está um pouco ultrapassado do, no tempo e no espaço, porque eles não falam nada que não, não tenha a ver com o passado. Eles vão sempre buscar o passado para tentar justificar o presente. É, vamos esquecer o passado, vamos, vamos nos concentrar nos problemas, ou seja, na solução. Para os problemas do hoje, do presente, a falta de água, a falta de energia, a falta de eh, hospitais, eh, a falta de escolas, isto eu acredito que é prioridade para o angolano. Vamos nos concentrar naquilo que é a mentalidade do angolano. O angolano precisa mudar de mentalidade, porque uma vez que a mente da pessoa muda, então toda a esfera externa, todas as suas circunstâncias externas, elas também mudam. Quando a mudança começa de dentro de nós, nós devemos ser a mudança primeiro. E o MPLA tenta trazer sempre uma imagem do passado para condicionar a mentalidade do angolano nas coisas do passado, no rancor, no ódio, na falta de perdão, é, no erro deste ou daquele. É, e isto condiciona, faz com que o angolano não consiga mudar de mentalidade. O problema de Angola é a mudança de mentalidade, minha, humilde, e pessoal opinião. Eu acredito que o problema tanto dos que eh, são os do MPLA tanto como os que são da UNITA, tanto como eh, a sociedade civil de forma geral, incluindo os dois beligerantes ou os dois partidos, os dois grupos, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Mentalidade, a nossa forma de pensar com relação a Angola. Nós devemos pensar Angola em primeiro lugar, em vez do partido e depois de outras coisas, das querelas do passado. Ele diz também que o MPLA foi o MPLA quem criou a UNITA renovada. Ela aí acertou. Ela ele acertou, é verdade. Eles tentaram dividir a UNITA, enquanto um grupo né, da UNITA estava no parlamento e o outro grupo estava nas matas, eles tentaram fazer com que a UNITA se dividisse. É, usaram o meu conterrâneo, <risos> e o Jorge Valentim, o Eugênio Manovacola e outros para então criar a Renovada. Não logrou êxito, não vincou. Por quê? Porque não tem ali amor. Nesta, a base de tudo é o amor. Esta unita que Jonas Savimbi criou né, ou fundou com os seus correligionários, seus colegas, é, de então, naquela altura Teve aí amor Houve uma causa E eles se entregaram por esta causa com amor Por isso que esta unita consegue durar e perdurar A todas as façanhas e armadilhas Que o Empelá vai colocando no caminho deles por Porque o amor é a maior força e vencedor. Só o Empelá Ou os dirigentes ultrapassados No tempo e no espaço do Empelá Não conseguem perceber isso o amor vence tudo, meu irmão e minha irmã. Uh, a UNITA, eu acredito que ela conseguiu ultrapassar todas as barreiras, todas as façanhas, todos os bloqueios, todas as armadilhas que o MPLA foi colocando no caminho dela, porque o amor sempre esteve ali. Falta de dinheiro, eh, sanções internacionais, perseguição, eh, enfim, assassinatos... Eh, calúnias, invenção de coisas que, que eles não fazem, que não são. Tudo isso a Unita conseguiu vencer. Por quê? Porque o amor esteve ali sempre. A base de tudo é o amor. Eu acredito assim, meu irmão. E é assim, e essa minha crença, ela vem da Bíblia. Porque a palavra de Deus nos diz que o amor é a maior força e o amor vence tudo. O amor vence o medo. O amor vence, vence, vence tudo, meu irmão. Uh, se tens o um amor no coração, meu irmão, o amor é Deus. Se tens o um amor no coração, você vence tudo. Tudo, tudo. O MPLA não percebeu, não consegue perceber, não consegue também fazer leitura dos tempos eh, e vai insistindo sempre nos caminhos maus. Calúnia, tentar dividir e não consegue, não consegue. Não vai conseguir nunca. Por quê? Porque há uma base ali bem estruturada na UNITA. E esta base é o amor. Amor. Não estou a falar de sentimento. Estou a falar amor. Amor. Amor é uma decisão. É uma escolha. É uma entrega. O amor é sacrificial. Estou a falar do amor divino. O amor é sacrificial. Eles sacrificaram as próprias vidas. As famílias. Em detrimento da Angola. E do povo dos angolanos. E isso tem dado-lhes força, tem dado-lhes condições de aguentarem todas as façanhas, todas as armadilhas que o MPLA vai fazendo, ou tem feito contra eles, e eles conseguem sempre vencer. Eles vencem sempre, por conta do amor. Ele também diz, nesta entrevista, o Eugênio Carneiro diz que o MPLA nunca violou acordos com a UNITA. Vamos ser sinceros. 75 ou 74 foi o MPLA que escorraçou de Luanda, lá e a UNITA. Foi o MPLA que violou os acordos de Bicesse. Em 92, foi o próprio MPLA também que violou os acordos de paz. Quando a UNITA reclamava que tinha acontecido aí algum, alguma fraude, eles, para abafarem tudo, então simularam, criaram. Foram eles que armaram a, so a sociedade civil para escorraçar o, a UNITA de, das cidades, né? Benguela, Luanda, é, Uís, é, Lubango, Uambo, Bie, Kwanza Sul, enfim, foram eles. É, foram eles também que sempre violam os acordos que a UNITA tem com eles, como por exemplo, neste último... Acordo que eles tiveram agora, os acordos de Luena, foi ali né, acordado que eh, todo o patrimônio da UNITA devia ser devolvido. Até hoje eles não devolvem e não, não falam nada. Quem é que está a violar? É, então, ouvir este senhor, Higênio Carneiro, é perca de tempo. Desculpa ter que dizer isso, mas é um senhor que está ultrapassado no tempo e no, no espaço. Tenta defender o seu lugar, o seu tacho dentro. É, do próprio MPLA, que também já está ultrapassado no tempo e no espaço. E a verdade fala por si, né? o povo, não precisa que ninguém explique isso ao povo. O, povo. o povo com os próprios olhos consegue perceber que o problema não era o Savim, não é o Nita, é o próprio MPLA, o sistema está caduco, está ultrapassado e o MPLA não quer se regenerar, não quer mudar e o povo mesmo, então, é que não dá mais créditos às, às mentiras e às manobras do próprio eh, MPLA. Eu fico aqui com este vídeo, espero que tenhas entendido o resumo dele. É, é, este, esta entrevista, esta notícia está no Clube Kappa, a fonte é o Clube Kappa, mas acredito quem quem o Clube Kappa pegou do novo jornal. Eles são a fonte, não é minha, a fonte, eu só fiz aqui é, algum comentário, fui trazendo o meu ponto de vista daquilo que eu consegui entender e perceber da entrevista deste senhor. A todos, Mongolé, Shalom.